Vou fazer a demonstração da instalação do arquivo WebPage num browser, para podermos recolher. Instalamos, adicionamos e estamos prontos a começar. Basta deixá-la bem à vista. O princípio é sempre a extensão. Aqui estamos sempre na home page. É um percurso que eu aconselho. Primeiro passo. Criar uma pasta para esta demo. Neste caso, gravar uma página. Única. Botão azul para gravar e fornecemos o link que queremos, neste caso o link da Escola Superior de Turismo e Gestão de Viseu. E vemos que já tivemos 3 megas gravadas, portanto podemos parar a gravação. Vamos verificar. Cá está uma página gravada vou verificar está tudo mas aqui um pormenor se eu clicar em alguma coisa destas diz que não está gravado precisamente porque isto é uma aplicação que grava clica clique, clique que eu não clicar não ficar gravado portanto vou voltar à home page também pode ser por aqui para fazer o passo seguinte que é verificado agora vou fazer o download dá um lado deste ficheiro para o meu computador. O primeiro é um ficheiro zip, o segundo não, fazer vários. Claro, portanto, meu arquivo da web aqui guardou pronto para ir neste formato eh, wark que é o formato standard dos arquivos da web. Portanto, estes são arquivos compatíveis que podem inclusive ser integrados no arquivo .pt Vou repetir o primeiro exemplo para ficar claro. Aqui a é sinal da casinha, percurso criar nova pasta para esta demo e desta demo é dedicada a mostrar como gravar várias páginas e não apenas uma página única. Fornecemos o link da página de partida, que é a homepage da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e vou dar três cliques. O primeiro na página escola. O segundo na página da galeria de fotos. E o terceiro na página dos vídeos, que estavam em flash, portanto não é um formato compatível para ser legível. Podemos ver o andamento da gravação. Aqui foi necessário aguardar para que os conteúdos eh, descarreguem. 4 URLs por gravar, aguardamos um pouco e quando estiver verde podemos parar a gravação. 3 MB armazenados, depois com os índices, deu 9 MB, 250 URLs que foram identificados na nossa gravação. Para a gravação vamos verificar o que obtivemos obtivemos a página inicial mais os três cliques podemos ver se está tudo bem se eu clicar na página escola verifico que foi gravada na página das fotos foi gravada e uma questão se eu clicar aqui será que esta foto foi gravada? cliquei a miniatura foi gravada, mas não o seu tamanho eh, maior. Cada clique corresponde à gravação de um conteúdo e aqui faltou um clique. Só por verificar, os vídeos também foram gravados. Vamos para o outro passo importante, que é adquirir estes conteúdos para o nosso computador. Portanto, voltamos aqui a esta demo e descarregamos nos diversos formatos, no A E no formato stand, standard do, dos arquivos da web, o formato ARC, que pode inclusive ser integrado no arquivo .pt Caso de gravação de muitas páginas Forneço o link inicial que é a on-page como ponto de partida e neste caso o exemplo será a galeria de fotos e a pergunta é quantos links tem esta página a extensão link grabber é uma aplicação que nos diz que esta página tem 180 links portanto para gravá-la seriam necessários 180 cliques para fazer uma gravação controlada de todos estes recursos podemos usar esta técnica muito simples de abrir a nova tab no separador. Aqui gravei 6. Aguardamos que os recursos descarreguem e paramos a gravação. Vamos verificar este exercício. Portanto, fomos a esta página, fomos à galeria de fotos. Será que ao clicar vai aparecer o recurso gravado? Sim, este e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte. Todos seis e os outros precisariam de ser gravados. Nós poderemos, antes de exportar, criar outra sessão de gravação e continuar a gravação acrescentando outros recursos à nossa gravação e o processo terminaria com o download de todos estes recursos para o nosso arquivo da web local vamos finalizar download Demonstração da gravação do Twitter. Criar uma pasta para o efeito. Fornecer o link. Que é a página do Twitter institucional. Do Instituto Politécnico de Viseu. E gravá-lo de fora para dentro. Manualmente, rolando a página. Se eu quiser. Procurando links. Mas neste caso, adotando. O, o pilot, o piloto automático, que é uma funcionalidade que automaticamente descarrega os tweets à medida que automaticamente também essa página vai rolando. Vou parar a gravação e verificar o resultado. Por exemplo, o primeiro tweet está cá gravado na forma expandida também. Para terminar este processo repetimos os processos anteriores que é o download no formato OAC z ou o ARC compatível com o arquivo. Demonstração de gravação do Facebook. Que é uma plataforma difícil de gravar, mais difícil do que o Twitter, porque eh, não permite a reprodução dos seus conteúdos. Neste caso, a loja aqui é a mesma. Se eu carregar no Autopilot, ele faz o rolamento vertical e os conteúdos são carregados com todos os teus dinamismos na nossa gravação eu vou parar a gravação para este exemplo e verificar o resultado 47 megas só neste nestes instantes de gravação portanto Facebook acumula muita informação. Vamos ver agora a reprodução. Não conseguimos, porque não seguimos a, o link da imagem. Vamos ver se conseguimos ver inteiro este conjunto de fotos. Portanto, todas estas dificuldades de reprodução de conteúdos são significativas quando se fala de uh, gravação do Facebook. No entanto, uh, vale a pena gravar e procurar formas alternativas para que os conteúdos publicados nas redes sociais tenham alternativas mais acessíveis ou cópias desses mesmos conteúdos que toda a gente pode aceder e que sejam arquivadas. Para terminar este processo, só apenas para reforçar, não esquecer de gravar nestes formatos, o formato WArc compatível com... Demonstração da gravação de vídeos embebidos no site. Uma pasta para este efeito. E vou utilizar o site do Politécnico de Viseu introduzindo assim este link da homepage um onde há um vídeo em Bastou carregar a página e vamos podemos parar, verificar se este vídeo de facto ficou gravado. Não é preciso esperar até o fim. Viseu. 2.500 anos de relevância estratégica. Território Perfeito. de Reis. Podemos então fazer o download deste conteúdo. Demonstração de gravação de vídeos do Youtube. Vamos utilizar para este caso o site da Câmara Municipal de Viseu, que tem um vídeo do YouTube embebido no seu website. Consciente da importância crescente do recurso às energias renováveis para a promoção da sustentabilidade ambiental, o município de Viseu tem levado a cabo desde 2014 um investimento significativo nesta área, procurando concretizar projetos e intervenções no Conselho, vocacionar Verificamos se ficou gravado, Bastou a dar tempo para que todo o vídeo ficasse disponível. Consciente da importância crescente do recurso às energias e que o município dispõe de moradores. A introdução da tecnologia LED na iluminação do Parque de Três Marcos, presente nos Conselhos... fazer a demonstração da gravação de novas redes sociais como o TikTok. E para terminar, deixo-vos com esta hashtag, procurei por web archives para ver se vi alguma coisa. E encontrei umas coisas giras com que vos deixo O resultado das nossas gravações e dos downloads foi um verdadeiro arquivo da web local. Como ler estes fecheiros? fornecendo nos o Archive WebPage. Que nós utilizamos na versão em linha. Mas para quem pretender ter uma experiência totalmente local, basta fazer o download do executável para o seu computador e instalá-lo Estando aqui no ambiente totalmente local eu vou importar um fecheiro do meu arquivo do web local pode ser o primeiro primeiro que é a galeria de imagens. E veem que, em ambiente totalmente local, ele está a apresentar a minha gravação. Para uma versão mais versátil, por exemplo, quando não têm o computador à mão e querem aceder a um ficheiro ou enviar um amigo, usam esta esta ferramenta totalmente em linha, replay web está neste site e aqui eh, podem carregar um fecheiro, por exemplo a demo2 e obter um resultado muito semelhante àquele que vos mostrei com a aplicação local. Vou fazer a demonstração da instalação do Archive Web WebPage num browser, para podermos recolher. Instalamos, adicionamos. E estamos prontos a começar. Basta deixá-la bem à vista.